Eu queria começar essa videoaula já mostrando essa alga aqui pra vocês, chamada de porfira. Engraçado, a partir dela que é produzido o sushi. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Fala gigante, seja bem vindo a mais uma aula do Tio Kekê E é galera, essas algas elas são utilizadas para produzir o sushi Ou que o pessoal o japonês fala de nori, ou nori né Essas algas são na verdade algas vermelhas Que depois de prensadas, depois de secas, cozidas Ficam com o um aspecto um pouco esverdeado E elas têm muitas vitaminas, tem cálcio, tem proteína e odo que são importantes para nossa alimentação, mas as algas elas não ficam só nisso também não. Tem algumas algas vermelhas que possuem é, substâncias chamadas de carrageninas e algumas algas pardas que a gente vai estudar tudo isso também possuem alginato que como você pode ver aqui do lado sorvete e alguns cosméticos eles têm essa estrutura suave e cremosa por causa dessas algas. Então as algas elas estão no nosso dia a dia e a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o reino prototista especificamente falando das algas. Então bora começar a estudar as características das algas. O tio que vai anotar aqui no quadro, eu espero também que você anote todas essas características. Sai aqui da frente para você bater aquele velho print, galera. Algas. Quando a gente estuda as algas, a gente estuda ao que a gente chama de ficologia. Então a ficologia é o estudo da alga. A alga, o termo alga, na verdade, não tem uma característica taxonômica, uma classificação muito boa. Então são vários seres que se agrupam em algumas características que a gente vai ver aqui. Primeiro, são eucariontes, pertencem ao reino que a gente chama de protoctista, antigo protista, são fotossintetizantes, tá? Une e pode ser multicelular, tá? Reino protoctista. Sem tecidos verdadeiros, antigamente as algas, as algas multicelulares ou pluricelulares elas eram enquadradas dentro do reino vegetal. E já caiu uma questão uma vez em prova, perguntando, você que vai fazer nem, vai fazer prova específica, fica de olho. Perguntando por que as algas elas foram retiradas do reino vegetal. E você vai responder, porque apesar de algumas algas possuírem tecidos, na verdade, várias células... Nem sempre a célula ela vai ser tão especializada. Então não forma um tecido verdadeiro. Porque, Kennedy, até onde eu pensava, basta ter um aglomerado de células, ser multicelular, que já é tecido verdadeiro. Não. Tem que ter uma especialização. Cada célula tem que ter uma função específica num tecido, tá, galera? Se você tem uma célula sem muita especialidade, a gente considera esse aglomerado como não possui tecidos verdadeiros, tá? Então as algas elas não possuem, são sem tecidos verdadeiros. Outra coisa, avascular, então sem vasos condutores de seiva, tá? Algas não possuem vasos condutores de seiva, tá? Floema, xilema, sem matrotrofia, o que é isso? As plantas, quando tem embrião, planta que tem embrião, embriófitas, elas... O embrião dela que é formado a partir da fecundação, a gente vai estudar em botânica, elas são, o embrião é alimentado pela mãe. Então a gente chama disso de matrotrofia. Trofos é alimento, matro é a mãe, alimentado pela mãe. As algas, quando produzem embrião, as multicelulares, nem todas têm embrião, mas quando produz, não é alimentado pela mãe. Então não tem essa característica de matotrofia, tá? Classificação complicada. A classificação em reino prototista é prática, mas não reflete parentesco evolutivo. Então, a alga foi tudo complicado. Já teve alga né, no reino vegetal, já teve alga no reino protista, já teve alga no reino monera. Então, a classificação ela é complicada. Hoje, todas as algas elas são enquadradas no reino protista ou prototista. Mas é muito complicado esse reino, tá, galera? Até os próprios protozoários Hábita, se encontrar no mar, água doce, ambientes úmidos... Para sua prova, importância das algas, acabei de falar, cosméticos, até na característica farmacêutica, tá? Podem ser comestíveis, como a gente falou do sushi. Importância principal da alga para o nosso planeta é fotossíntese. É isso que o Enem quer. Fotossíntese. Nós sabemos que algas, fazendo parte do fitoplâncton, são elas que são grandes produtoras do oxigênio molecular que nós respiramos, nós inspiramos, tá, galera? A gente sabe que as plantas. Quase tudo que elas produzem, elas consomem. As algas vão produzir, fazer a fotossíntese e consumir muito pouco. Então elas acabam liberando grande quantidade de oxigênio para o nosso planeta. Não esquece, muito importante isso para as algas. Então agora a gente vai começar a estudar os grupos de algas. Eu vou usar o termo grupo, porque na verdade já falei para vocês que em todo o reino prototista é muito complicado a classificação. Então eu prefiro usar o termo grupo, apesar de o termo grupo não ser uma característica classificatória, taxonômica. Tudo bem? A gente vai começar a estudar as clorófitas, também chamadas de algas verdes, como você pode ver aqui do lado, tá? Então eu estou mostrando para vocês. Então sempre eu vou mostrar um grupo e eu vou mostrar um resumo aqui no final, e no final da videoaula, eu quero que você faça muito exercício, tá? Já pra fixar esse conteúdo. Então, bora pra cá? Olha, você já vai bater um print ou vai anotar. A gente vai falar das clorófitas. Clorófitas, galera, você tem que lembrar de alga verde. Caiu o clorófito, é alga verde. Pode ser uni e multicelular ou pluricelular. Então, comprovando que no reino protista, hoje o no novo reino prototista, eu tenho um ser sim multicelular, tá? Outra coisinha. Podem viver através de mutualismo. Mutualismo, para quem não sabe, é uma relação obrigatória que a gente vai estudar lá em ecologia, tá? Mutualismo, principalmente na forma de linkens. Às vezes, em ambiente úmido, na verdade, sempre em ambiente úmido, o que a gente chama de limo, tá? Limo. Então são os linkens, que é uma relação ecológica entre alga e fungo, uma relação obrigatória. Então a alga ela pode participar dessa relação através de endossibiose com animais. Para quem não sabe, galera, a endossibiose pode ser mutualismo, é uma relação mútua também, e tem alguns animais, posso dar um exemplo pra vocês, alguns corais, que eles podem ter zooclorela, tá? Tem vários outros tipos de algas, mas isso que pode dar, é um exemplo de uma clorófita, mas pode ter algas de outros grupos, que o objetivo, na verdade, é... É uma relação de mutualismo com coral, para quem não sabe, o coral é um animal, onde ela pode fazer fotossíntese e dar um pouquinho de alimento para esse coral a partir da fotossíntese. E muitos corais eles são coloridos por causa de algas. Muitas vezes, quando a luminosidade afeta... É, é, os corais, então, na verdade, um derramamento de petróleo não deixa entrar luz, o coral ele pode perder essas algas, provocando o que a gente chama de branqueamento de corais, tá? Então pode ter relação. Agora, uma coisa que eu queria que vocês atentassem para as clorófitas é o parentesco evolutivo com as plantas. Acredita-se, é mais próximo, acredita-se que elas, essas algas aqui, as algas verdes, que são ancestrais das plantas. Outro grupo muito importante para a gente estudar em prova também são chamados de diatomáceas. Também chamado de bacilariófita. Como você pode ver ao lado, uma característica dela é essa carapaça que ela possui, que é rica, que reveste a célula, que é rica em sílica ou dióxido de silício, Tá, galera? Essa carapaça ela vai dar um aspecto brilhante para a diatomácia. E uma coisa interessante também que pode vir em prova é que depois de milhões de anos de depósitos de várias diatomácias, algas, elas podem formar o que a gente chama de diatomitos, que eles já foram utilizados, olha, pode ver aqui do lado, em construções na antiguidade, geralmente misturados com cal, tá? Só que o tio QQ vai mostrar de maneira mais simples para vocês aqui no quadro, um resumo que você já tem que bater o print, tá? Então diatomáceas, outro nome, fala aí pra mim, bacilariofta. São seres, são algas unicelulares, mas elas podem viver em colônias, geralmente vivendo em mares frios, mas nós encontramos algumas espécies em água doce. Característica também muito importante, elas fazem parte do fitoplancton. 25% da produtividade, que a gente chama de Produtividade primária é o resultado da fotossíntese. O que acontece no ecossistema aquático são elas, galera. Então está relacionada ao fitoplâncton, que é o produtor do ambiente aquático. E se ela é revestida em sílica, dióxido de silício, aspecto brilhante, e o que forma o Então, diatomítico, não esquece, galera, caiu diatomácia em prova. Você vai marcar que está relacionada ao fitoplâncton e a carapaça é rica em sílica. Agora dá uma olhada aqui nesse fenômeno lindo chamado de bioluminescência. Ele é feito por um grupo de alvos chamado de dinoflagelados ou pirrófitas, tá galera? Então é um fenômeno muito bonito que pode acontecer em mares. Falou de bioluminescência em prova, lembra de dinoflagelados. Outra coisa, esse fenômeno também aqui é ao lado chamado de maré vermelha. É um fenômeno ecológico chamado de amensalismo, onde algumas algas elas começam a proliferar e liberam substâncias tóxicas que podem matar peixe e pode ser também tóxico para a gente ser humano. Agora eu vou mostrar uma figura para vocês de um dinoflagelado. Está olhando aqui no lado? Agora, bora estudar algumas estruturas, algumas características aqui no quadro? Olha para mim, presta atenção. Então, olha, os dinoflagelados, também chamados de e Rofta, são seres, são algas unicelulares, fazem parte também do fitoplâncton, maioria marinho, tá? Simbiose, tem alguma simbiose com alguns animais, é, como quinidários, alguns platelmintos, mas também corais, zooxantelas. Lembra lá o mutualismo que eu falei pra vocês, que parte da alimentação de muitos corais são algas. Então os zooxantelas aqui. Outra coisa, tem seres que são autótrofos, heterótrofo. Tem é, dinoflagel... Ah, mas toda alga é exclusivamente autótrofa? Não. Tem heterótrofas também, sem cloroplasto. Bioluminescência, isso aqui cai em prova, então fica de olho. Maré vermelha, tá, galera? Processo conhecido como amensalismo. Tem, tem alguns seres que têm a carapaça e outros que não têm. Quando tem a cara passa, é rico em sílica. E uma característica deles também é possuir dois flagelos dinoflagelados. Lembra de... Dois flagelos. Agora dá uma olhada nesse outro grupo de algas chamadas de crisófitas. Elas são algas chamadas de algas douradas. Bora estudar as características? Olha aqui. Crisófitas, também chamadas de algas douradas, são unicelulares, mas também podem formar colônias. São fotossintetizantes e muitas, apesar de fazerem fotossíntese, elas podem ingerir também bactérias. Então, faz fotossíntese e às vezes podem ingerir bactérias. Fazem também parte do fitoplâncton. Então a gente já viu algumas algas que são importantes para o fitoplâncton, tá? E algumas não possuem parede celular e elas lembram amebas. Só que amebas com cloroplasto, tá? Então, falou em alga dourada em prova, elas são chamadas de crisófitas. Outro grupo de algas também que eu já vi aparecer em prova são chamadas de euglenófitas. Como você pode ver, um exemplo aqui ao lado de euglenófitas. Mas eu queria mostrar para vocês também algumas características dela. Bem simples, galera. Euglenófitas são unicelulares. Existem representantes autótrofos, é, fazendo fotossíntese, mas tem também representantes heterótrofos. Deixando bem claro uma curiosidade que eu já falei em outras aulas para vocês, lá em aula de metabolismo, mas tem seres que são autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. A gente chama esses seres de mixotróficos, tá? Mixo, M-I-X-O, mixotróficos, são seres que têm a mistura dos dois, tá? A maioria é de água doce, e olha que interessante, galera, essas euglenófitas, elas possuem dois flagelos. Um flagelo longo, que sai dela em si, é um reservatório onde é produzido o flagelo, e tem um flagelo mais curto, que ele não, ele não sai, tá? Outra coisa, tem o vaculo contrátil também, lembra? Vaculo contrátil ou pulsátil, que a gente pode encontrar em protozoários também. A função dele é tirar o excesso de água, por quê? Geralmente, é, é, quem vive em água doce, aqui, ela internamente ela é mais concentrada, ela é hipertônica que o meio, então ela acaba ganhando muita água por osmose, para tentar compensar o vaculo contrátil ou pulsátil, ele vai tirar essa água. Agora dá uma notada nesse exemplo. Bora ver mais algas aí a gente acabar logo o curso aqui de alga. Alguns grupos de algas também podem formar falsos recifes de corais. Até porque coral de verdade, galera, coral verdadeiro é um animal, é um quinidário. Mas tem algumas algas, elas são chamadas de rodofíceas, como você pode ver na figura ao lado, também chamadas de algas vermelhas. Essa característica vermelha, pelo amor de Deus, já vi em questão falando que era por causa de hemoglobina, nada a ver... Mas, na verdade, tem alguns pigmentos que eles vão se misturar e vão dar essa coloração como tem clorofila, xantofila, carotenoide, que tudo isso vai fazer uma mistura e vai dar coloração avermelhada. Agora, olha pra cá, mostrando um esquema pra vocês. As rodófitas, algas vermelhas, são unicelulares, só que a maioria é pluricelular. A maioria vive em mares, tá? é, principalmente tropicais, mas pode ter também algumas encontradas em água doce, Vivem aderida a rochas, até em outras algas também, mas tem algumas também que são flutuantes, tá? Algumas espécies, não todas, possuem a parede celular de carbonato de cálcio. É isso que vai dar a característica das algas também ser chamadas de algas coraníferas, ou seja, são algas que podem simular corais, isso é muito importante para a fauna, principalmente animais que precisam se esconder entre recifes de corais. Tudo bem? Então não esquece desse grupo de algas. Agora, para acabar a nossa classificação de algas, dá uma olhada no tamanho dessa alga, aqui formando verdadeiras florestas no Oceano Atlântico, galera. Nós podemos ter algas do gênero sargaço, como kelps que são algas consideradas algas marrons ou algas pardas. Então você pode ver outro exemplo aqui, muito bonito, são algas enormes multicelulares, olha pra cá algumas características gerais, elas são chamadas de feófitas, então algas pardas ou marrons, multicelulares, vivem no mar, tamanho pode ser de centímetros até metros. Agora bora falar rapidamente sobre reprodução em alga, então tem reprodução assexuada, onde eu vou produzir clones, e tem reprodução sexuada. A assexuada, olha pra cá que eu coloquei muito bacana pra vocês, Pode ter a divisão binária ou ciciparidade, que ainda, como é que funciona? Um ser, ele acaba se dividindo em dois aqui, é assexuado. Isso acontece muito em algas unicelulares, tá, galera? Anota, unicelulares. Posso dar um exemplo? exemplo? glenófitas diatomáceas, tá? Diatomáceas, lembrando que o outro nome dela também pode ser chamado de baciloriófitas. Baciloriófitas, a gente vai resolver uma questão... Que já mostrou isso, tá? Um exemplo que eu dei aqui foi de uma euglenófita. A gente já viu. Fragmentação. Geralmente acontece em algas multicelulares filamentosas. Me dá exemplo. São as clorófitas, as algas verdes. Lembrando que clorófita tem alga unicelular e puricelular. E a pluricelular, ela é filamentosa. Posso dar um exemplo para vocês? Um exemplo de núcleo celular, por sinal. Galera, já foi constatado, na verdade... Que uma, uma alga ela pode se regenerar sem manter nela o núcleo dela. Então, se eu vou lá numa alga, corto ela, corto um fragmento dela. A parte que está sem núcleo não vai conseguir se regenerar. Mas a parte que está com núcleo, ela vai conseguir se. Isso é até um experimento que é feito lá na aula de núcleo, eu mostro para vocês. Então, tem algas que são clorófitas que podem fazer até sair da frente para você bater um print. Parou? Na fragmentação. Agora vamos ver o último tipo de reprodução assexuada, chamado de esporulação. Deixa eu mostrar aqui para vocês um esquema muito bacana que eu montei, galera. Primeiro, olha, reprodução assexuada, esporulação, também presente em algas multicelulares filamentosas. Grande exemplo de vestibular são os clorófitas. Então, unicelular, tá? Mais para divisão binária e ciciparidade, tá? Olha esse exemplo aqui. Então tem uma alga filamentosa adulta, Aqui dentro dela pode acontecer um processo assexuado, como é o nome? Esporulação. Vai produzir um esporo. Só que a gente dá o um nome para ele de zósporo. Qual é o nome? Repete comigo do outro lado. Zoósporo, tá? Então deu origem ao zoósporo. Esse zoósporo vai sofrer um desenvolvimento, vai crescer, vai virar um indivíduo jovem e depois acaba virando um indivíduo adulto, tá? Não ocorreu mistura de material genético, deixa eu sair da frente. Então esse processo é assexuado, é chamado de esporulação. Agora vamos estudar a reprodução sexuada em algas. Reprodução sexuada tem uma meiose que é chamada de zigótica. Ela é feita por algas. Aploides, unicelular. Bora com toda a calma. Unicelular é porque é uma alga que só tem uma célula. Aploide. Lembra que os indivíduos aploides são aqueles que são n n. Indivíduo diploide que é o nosso caso é 2n. Nesse caso aqui essas algas que eu vou dar como exemplo para vocês, olha que o esquema muito perfeito esse esquema. Um indivíduo adulto ele é aploide, ao é contrário da gente, mas ele é aploide. Em vez do indivíduo adulto, é só uma célula, tá? Então os adultos é só uma célula. Esse aqui é um indivíduo adulto, esse aqui é outro indivíduo adulto. Então em vez dele produzir um gameta, ele mesmo vai se fundir. Então é como se eu fosse a pod, me fundisse com você do outro lado. Nós somos dois indivíduos adultos. Vai acontecer a fusão, a fecundação então não é por, por gametas, é por eles mesmos. É como se eles fossem os gametas. Vai formar um zigoto. Claro, galera, se dois indivíduos N vão se fundir, Vão virar um zigoto? A, a, a união de N mais N dá o quê? 2N. Agora que vai acontecer a meiose. Então não é o indivíduo adulto que faz a meiose, é o zigoto. Por isso o nome dessa meiose fala pra mim é meiose zigótica, porque é feita pelo zigoto. O que é esse R exclamação aqui, Kennedy, quer dizer que é um processo reducional. Galera, você que já estudou meiose comigo, lembra que meiose quebra a quantidade de cromossomos no meio. Então, se o um indivíduo é 2n, vai para N, pelo amor de Deus, e é aqui que está acontecendo a meiose, tá? Então, o zigoto produziu quatro células por meiose, meiose, zigote, e cada célula dessa aqui vai se desenvolver. Ah, não vai ser o gameta? Na verdade, cada célula já vai ser um indivíduo adulto, galera. Desenvolvimento. Aí os adultos ficam lá, andam, ficam lá de boa, quando eles querem coisar, o que eles fazem? Se juntam, formam o um zigoto. E assim continua o processo, bate o print. Essa é a meiose zigótica. Agora eu vou te mostrar o último processo de reprodução sexuada. Outro processo de reprodução sexuada em algas é a meiose, chamada de meiose espórica. Como é que funciona? Olha pra cá. Existem tipos de algas, galera, que elas têm dois adultos na vida dela. Então dá uma olhada nesse esquema aqui. Alguns tipos de algas. Onde tem um adulto que é chamado de esporófito. E tem outro adulto que é chamado de gametófito. Kennedy, na verdade, o ciclo da própria alga tem uma fase da vida dela que ela é esporófito e tem uma fase da vida dela que ela é gametófito. Olha que interessante. Uma fase da vida dela, ela é diploide, ou seja, ela é 2N, é o esporófito. E outra fase da vida dela, ela é haploide, ela é N. É claro que pelo nome, o esporófito produz esporos e o gametófito Produz gametas. Como é que funciona? Bora começar aqui com o esporófito? Então tem uma fase da vida dela que ela é adulto, é esporófito, é diploide, ou seja, é 2N. De boa que é alga, adulto. Ela sofre uma meiose, por isso que o nome é meiose esporica, meiose, e produz os esporos. Olha aqui, reduziu de 2N para N. Então a meiose aqui não produziu gameta, cuidado. A meiose não é igual a nossa, não é meiose gamética. A meiose, nesse exemplo aqui, é uma meiose esporica porque foi o esporófito que produziu. Esses esporos aqui, eles não precisam fecundar. Cada esporo desse aqui, cuidado, não confunde esporo com gameta. Cada esporo desse aqui, galera, ele pode dar origem a um indivíduo adulto, separadamente. Então o que vai acontecer? Bora pegar dois esporos? Um esporo dá um indivíduo daria quatro indivíduos adultos. Aqui deu origem a outro indivíduo adulto. Só que esse indivíduo adulto que ele deu origem, agora é chamado de gametófilo. É outra fase, Kennedy, bem confuso, isso é. Mas é, é outra fase da vida da planta. Só se desenvolveu, olha, só cresceu. N foi para N. Agora, esse indivíduo adulto que veio do esporo, ele vai produzir gametas. Como ele produz gameta, a gente chama ele de gametófilo. Galerinha... A união dos gametas forma um zigoto, que é 2N, porque cada gameta é N. E esse zigoto 2N cresce de novo e forma o um esporófito. Então, olha esse esquema aqui. Então, esporófito, meiose forma esporo, meiose espórica. Forma indivíduo adulto. Cada, precisa fecundar? Não. Cresce, vira o gametófito haploide, produz gameta haploide. Não teve meiose aqui, então na formação de gametas... Não teve meiose. Olha pra cá. Apesar, galera, da meiose acontecer aqui, a gente diz que a fase sexuada é do gametófito. Ah, não entendi. Por que a fase sexuada do gametófilo? Porque o que é sexo, galera? É produzir, geralmente, gameta pra ter mistura de material genético. Concorda comigo? E aqui que tem mistura de indivíduos. Diferente ocorreu a mistura, então, apesar da meiose ter acontecido aqui, a gente diz que o gametófito aqui, cuidado em prova, bate um, um print aí, bate uma foto. Sei lá, tem alternância. Na verdade, tem reprodução sexuada. Outra coisinha, como eu tenho uma fase da vida que é aploide e outra fase que é diploide, a gente chama isso de metagênese ou alternância de gerações. Então, anota isso aí, por favor, e daqui a pouquinho a gente vai resolver exercício. E a última reprodução sexuada prometo é a conjugação. Para quem estudou comigo lá em bactérias, eu mostrei para vocês que conjugação é quando duas bactérias, elas se encostam e trocam o material genético. Aqui na alga não vai ser diferente, galera. Olha como vai funcionar. Algumas algas também filamentosas, reprodução sexuada, elas vão se encostar, elas vão acabar trocando material nuclear, tá? Elas vão trocar vai formar um zigoto, vai começar a se dividir e vai dar origem a uma nova alga. Então aqui elas vão acabar se encostando. Elas são chamadas é uma reprodução sexual chamada de conjugação. Se calma, ela foi extensa. A gente falou muitas curiosidades, a gente falou muita coisa sobre alga, mas eu queria resolver uma questão com vocês. Galera, fica de olho nessa questão aí, olha que ela fala mais ou menos assim: Analise as seguintes descrições dos organismos unicelulares pertencente ao reino protista. Então tenta recapitular tudo que a gente viu, tenta fazer sozinho. Para esse vídeo agora, que eu vou tentar resolver com vocês. Parou o vídeo agora? Já tentou fazer? Tá, beleza. Agora, primeiro, algas cujos flagelos, um longo e outro curto, são localizados no polo anterior da célula e uma depressão que recebe o nome de reservatório. Às vezes você não mata a questão por uma alternativa, às vezes você lembra por outra, entendeu? Bora ver aqui, micro-organismos dotados de uma carapaça protetora formada por sílica, que geralmente se reproduzem por paridade ou divisão binária, geralmente os unicelulares é por divisão binária, já falei, né? Outra, seres dotados de dois flagelos, geralmente marinhos, com colorações esverdeada ou parda, em alguns casos são capazes de realizar fenômeno conhecido como bioluminescência, eu falei para vocês que bioluminescência é quem é? dinoflagelados, também chamados de quê? De Não esquece disso. Galera, até pela essa última questão, você já matava. A primeira, ele tá falando das euglenófitas, sim, tem um flagelo curto que fica dentro e outro longo, cheguei a falar para vocês. E a outra, na verdade, é, que a gente tá vendo, ela é chamada de bacilariófita. Lembrando que a bacilariófita são chamadas de diatomáceas, então ela tem uma carapaça rica em sílica isso eu falei pra vocês até essa carapaça pode formar o diatomitos e a gente chegou a comentar sobre isso, logo a letra correta vai ser a letra B agora vamos fazer outra questão fica de olho na tela aí galera, É a última eu juro, Olha, a ficologia é o ramo da biologia que estuda as algas. Analise as proposições abaixo em relação às algas. Primeiro, no grupo das algas estão as divisões. Algas verdes são as clorófitas. Beleza, perfeito. Algas pardas são as feófitas, também chamadas de algas marrons, Tá certo. E as vermelhas são as rodófitas. Totalmente certo o primeiro item. Segundo, as algas apresentam um talo por onde passam os vasos condutores. Não. Alga... Não tem vasos condutores de seiva, tudo é por difusão dentro da alga. Segunda está errada. 3. A reprodução sexual das algas pode ocorrer por fragmentação? É só por fragmentação? Não. Mas pode acontecer. Ou seja, um filamento da alga se desprende e origina outro filamento por mitose. Verdade. O quarto item, as algas rodófitas, são as algas vermelhas. Possui o um pigmento hemoglobina que é responsável por sua cor vermelha. Não, galera, é um o conjunto de carotenoides, xantofilas, que vão se misturar e vão dar cloração. Nada a ver. Logo, a letra correta então, é a letra C, 1 e 3. Então, meus amores, eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre algas. A gente falou tudo o que é importante para o seu vestibular e eu aguardo vocês numa próxima aula.